provavelmente a gente não se conhece, mas a gente tem muito mais em comum do que você sequer possa imaginar. Pois é, eu sou a Lisa e eu fiz curso técnico em informática no IEF, Sul de Minas, lá no campus em Confidentes. E desde então a minha relação com a tecnologia mudou, meu propósito também. Hoje eu vou te contar um pouquinho de como foi a jornada que eu vivi junto com o Tecnovation desde o meu primeiro ano do ensino médio. primeiro mês de aula, um professor de física convidou meninas de toda a minha sala nesse caso para participarmos do Tecnovation Girls, que era um challenge, né, um desafio ali para meninas do ensino fundamental e médio participarem, desenvolvendo um aplicativo que solucionasse um problema da comunidade em que vivíamos. E a gente se sentiu primeiramente desafiada a participar, né? Porque competição querendo ou não e muito feliz em saber que de alguma forma a gente poderia resolver um problema com as habilidades que a gente ia desenvolver ao longo da competição não deu outra eu e mais quatro amigas resolvemos participar fizemos a nossa inscrição pelo site chamamos esse professor para ser nosso mentor juntamente com a embaixadora do sul de minas que era a Gabi na época e foi uma experiência sensacional nós desenvolvemos o aplicativo Alquera, que era voltado para a divulgação de eventos científicos, competições, vestibulares e tudo que envolvia o mundo acadêmico para estudantes, desde o ensino médio até a graduação, para que, de fato, ninguém tivesse mais que perder oportunidades educacionais. O aplicativo foi super bem reconhecido, tanto aqui no sul de Minas, quanto na competição regional que nós fizemos lá em BH, e nós ficamos em segundo lugar com o nosso app. Foi super divertida a experiência, a gente pode se conectar com outras meninas que também estavam ali pelo mesmo propósito, impactar suas comunidades. No final do meu terceiro ano, eu fui convidada pela Gabi para mentorar, juntamente com outras pessoas lá do Pará, uma equipe de garotas que estava assim, ansiando impactar a comunidade ribeirinha. Elas desenvolveram Jungle Bolt e que em breve vai estar funcionando no, no celularzinho de vocês, que nada mais é do que um aplicativo de mobilidade para barcos. Então a gente sabe que as comunidades elas utilizam muito né, é, os barcos e a gente tentou ali fazer de uma forma acessível e resolver esse problema que elas mesmas vivenciavam, os pais delas vivenciavam, enfim. Esse aplicativo repercutiu muito, eu vou deixar aqui para vocês na tela é, algumas das notícias que a gente foi parar, as é que a gente recebeu, e calculando as nossas notas, a gente não só ficou muito bem colocada nacionalmente, como a gente também ficou bem colocada internacionalmente. Fomos convidadas para participar do programa Empreendedorismo na Rede, que foi super bacana também. Eu tive a honra de representá-las nesse programa e isso me abriu muitas portas também. Technovation Tecnovation foi é, um divisor de águas porque existe a Anelisa que nunca sonhou antes do Tecnovation e a Anelisa que descobriu que tudo é possível depois do Tecnovation. E é isso que eu quero para você. Então, se você ainda tá com medo de se inscrever, se você ainda não tem uma equipe, se você ainda não tem um mentor, fica calma que as coisas vão se ajeitando. Faça sua inscrição na plataforma, chame os mentores, converse com seus professores, participe dos workshops, e, de fato, comece a entender que você pode, garota.